Como não que cê que eu tava na mão, não sei se é uma discreta, o que é que... Como que é o nome do senhor? Arnaldo. Eu sou Arnaldo, o meu é Ronaldo. Quase igual. Quase igual, e rima né? Marca aí a data dela, é... fevereiro de 98. Porque eu plantei essas árvores aqui. O senhor que plantou essas árvores? Foi. fevereiro, novembro. Isso é manga? Que qualidade que são essas mangas? Essa aqui é coquinha, essa aqui é comum. E aquela de lá daqui é vermelha e amarela. É, ela já produziu? Já ia, é um punhado de vez. E aonde o senhor arranjou a semente? Aqui mesmo. Porque a gente, da, da própria semente que a gente come as coisas, a gente planta. Eu tenho uma beiradinha, sei lá, eu gosto um pedido. Eu ponho lá a semente lá e nasce. O mais fácil que tem? O senhor faz uma muda do planta. O senhor está justificando que eu palhaço uma laranja. O senhor tem um pedacinho lá, deixa a mãezinha assim. O senhor põe a lá. A descendência dela é nascer. É nascer. O, senhor, o que a tarde estiver seca, só pula um pouquinho no chão assim. Ela vê o cheiro da terra já? E aqui aí tem muita semente de manga, não tem? Que eu tô vendo aí. Tem, para do lado eu tenho. E se arrancar essa semente? Não, se arrancar esse pé aí já é muda dela, é só plantar. Arrancar esses pezinhos aí já. Não, eu... Os... é, é, é da boa, de lá. Ó. O senhor é natural de onde, senhor? Sou de Delfinópolis. O senhor é da terra do prefeito? Qual prefeito? O Gils de Souza? Por isso que o senhor ajuda o Gilson aqui, limpando ele, aqui. Ele é. Ele foi criado com a tia, meu Gilson. O senhor. Bindiquinho. O senhor mora aqui em Franca? Onde? Eu moro ali no Jardim Santana. Onde fica isso? Ali perto da é, cozinha da fazenda. Ah, o pastor Ronaldo, já vi falar, já, é. já vi, tá na, na, nas eleições. Cadê o Santinho? Ah, esse ano não tem. Não aí. tem eleição não. Sou daqui a dois anos. O nome do senhor meu completo é Ra Arnaldo. Arnaldo. Moisés Espinho. Oh, oh, oh, oh, oh. Primo do Gires de Souza. Como que chamava ah, o pai do senhor? Como que chamava? Joaquim Moisés Pinto Irmãos dele? É, isso é irmão dele, é, do, é lá de Belo João, não tem.. Conhecimento não. Irmãs? A irmã também tem conhecimento não. O povo que viveu para Belo Horizonte, para lá, não fazia conta de vir aqui, nem era muito difícil. Mesmo. O senhor conheceu algum deles? Não, eu conheci assim. Um, teve um que veio aqui umas duas, três vezes e veio mostrar a casa do nosso Como que chamava? Lá nem lembro, não. E o avô do senhor, o senhor lembra o nome dele ou não? É. O... Do lado da minha mãe chama João, João, Justino Daniel. E o avó do lado da mãe? Ah, essa é uma vez que se lembra, esqueci. Eu sou lerdo, eu sou lerdo. E, e do... Meu pai também não lembra. Não mais. lembra não? Não. Porque não, meu pai eu nunca vi, né? ele era turco. Né? Turco? É. Mas o nome só lembra. Não, não lembro. Eu sou lerdo. O pai do senhor como que ele chamava? Joaquim Moisés Pinhos. Chamava ele Joaquim Abrão. Joaquim Abrão. Fala e... Joaquim Abrão, para o contelado, conheci. Esse... Mas o senhor não lembra dos irmãos dele, não? Não. não, não. não. Porque... Agora, e irmãos do senhor? Tem, tem, tem, tem para todo lado, tem. De... Mais velho está de Vinópolis. Como que chama? José Moisés Pinhos. E os outros? Joaquim Moisés Pinhos. Aonde que ele mora? Ele mora aqui pro lado de Porá, para ver e tem problema. E mais eu, quem? Eu, eu, de e mais quem que é irmão do e, senhor? Nós é duas. Morreu um Semana passada morreu a irmã minha. Como que a chamava? É, Libenis. Hein? Libenis. E Beníz. Hein? Libeniz. O nome das outras irmãs do senhor? É Maria, Elizabeth, Alice, nós, é sete mulheres e 5 homens. Fala o nome deles completo para nós, vamos eu somar, olha. Começar de baixo para cima, Alice, tem Elisabeth, tem a Edna, tem a Figena, tem a Maria e Gênero. E dos homens? Tem, tem eu, tem o Joaquim, o Moisés e o Pedro. Aqui o José Moisés Espino de Vinópolis. E mais quem? José. O outro morreu mesmo. Morreu. O senhor já tem quantos anos que mora aqui em Franca? 28 anos. Aqui nessa casa? Nesse lugar mesmo. Aqui é aeroporto 1. Aqui é Primavera. Primavera. O aeroporto foi da avenida pra cima. Da avenida para lá. Primavera. A hora que o senhor parou aqui, que o senhor foi ao meu lado, eu lembrei do senhor, do senhor que o senhor estava com o meu... Rio. Do Rubim? sei o que que eu estava, não. Não sei se é discreto, eu só fui com assim. O senhor trabalhou com o que aqui, senhor Arnaldo? Trabalhei na M2000. A M2000 era de quê às vezes, se quiser, é turco. Sei lá. O Martiniano. Martiniano. É. Era aqui no Progresso. Também sete anos. Faltou um mês para sete anos. E treze anos na navegação lá da Balsa, lá do Acumós. O senhor trabalhou na Balsa? Treze anos. Piloteiro lá. Mas o senhor que era o comandante lá? Era, era O senhor aposentou ou não? Lá? É, pai, não, aposentei aqui depois de véspera. E lá quem é que era o chefe do senhor lá da Balsa? Tinha vez que era a prefeitura, tinha vez que era a navegação, né? Comandado pela furnas. Assim. É furnas, né? É. Era só o senhor que fazia? Não, era, era três horários, né? Sempre a três horários. Aí eu mais dois, então era, na época era três, né? E o é. senhor ia sozinho ou não? Ia com mais gente, né? Pão. É, não, o senhor era o piloto. Como é que chama? Tinha, tinha dois ajudantes. Dois ajudantes? Eu. Mas o que eu fazia também, os ajudantes faziam. Eu tinha, se era novato eu ensinava eles. Eu já não custa fazer eu tinha, eu ensinar as coisas para é. os outros, É. As os... pessoas que não sabem, se eu ensinar eles, é coisa boa. Porque... Igual ali, eu estava nós três, O né? que aconteceu às vezes. Uma hora eu posso precisar de eles, eu escolhi é. o lugar, né? Uma vez eu pulei da balsa, estava assim, lá, tava rápido, pulei do chão, já, né? já, já entrei veio na hora, a coluna. Já fez dura assim, se for pra você ir embora a cidade, eu fiquei calado, né? Por isso que é bom a gente ajudar os outros, o senhor acha que não vai precisar de o senhor não vai precisar de eles, mas precisa, né? Nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de todo mundo? É. o, o senhor está andando com Deus, o senhor está com... É. Tá com tudo. Nós não é nada sem Deus. Sem Deus não somos nada, nós não. Não é no final e depois. Nós com Deus nós é tudo. Sem Deus nós não é nada. Não é nada. É o final, isso é, é. Ô Sr. Arnaldo, Sim. então esses pés de manga já tem uma história bonita, né? 20 anos fez. Fevereiro 98. Eu plantei só aquele pé de pelo que eu plantei. Quando eu limpei aqui já tinha. Ido. O resto é tudo... E o senhor é que cuida aqui com carinho? É, eu limpo tudo aí, eu fiz tudo junto, eu fiz um de trem lá, meu barro tudo aqui, ó, beirado aqui, o barquinho para a turma sentar. Aqui vem jogador de truco aqui ou não? É. Vem no barzinho aí. No aqui. barzinho aqui não? É, aqui mesmo. Lugar bonito, viu? Passarinho choca aí, dorme. É. Do outro lado tem, sempre é um. É um aquilo bola, ali não é aquilo ali não é, não é manga, não. Esse pé aí, o que que é esse pé aí? Isso aí, pitanga? Que, que pé aqui é Ameixa. Este? Ameixa? mecha. A A da minha casa lá. A seu... de lá? É, o pé de lá. E pe... dá ameixa, senhor? Ela fica Ela tem um pé pequenininho e um pé grande. É. Aquele pé pequenininho deixa eu nem crescer, que eu vou tirar aquele é grande. Ele, tá, A... ficou, ele ficou no ramo do é, a casa do senhor é que tem o portão ali, é. é isso aí, viu? Aqui agora tá fazendo uma igreja grande aqui, né? Boa. É lá, lá, segunda rua de bairro, lá na esquina. Eu tirei a foto da igreja apostólica, que pessoal eu gosto deles, eles não são muito barulhento não. não. Eu não vi, o, eu não vi a, a, as orações deles. Não. É. O senhor é de que igreja? Eu vou em duas, eu vou na Católica, na Santana, lá embaixo e vou na Assembleia aqui, a Assembleia é muito boa. O senhor vai na Assembleia também? Assembleia, eu vou lá, todo mundo é pastor, tudo é, Amigo. tudo é amigo da gente, mas faz conta da gente. É, isso aí é bom. O senhor, senhor para isso, não importa a igreja que seja, é, tudo, todas essas são é iguais. Deus está é... é, em todo lugar. É. Oi, tá Itajoi. Quem é que é? O menino, o do Maria, vem cá, por favor. Você é com o pastor Ronaldo, estava o programa, programação, Eu deixo, deixa ela tirar. Aí, tudo faixa, bom? Dizendo. Tudo. Como é que é ah, seu aí, nome? Filma. Maria Aparecida. É e essa moça bonita aí? Aí, as três. É as filma, três? elas ela moram aqui. Ela. Ah, que coisa ela, boa. Bem, amigo da gente, conhecia. O senhor Arnaldo tá falando que ele que cuida aqui é mesmo? Ele é. Mas isso aqui não é não é responsabilidade das mulheres, não ou não? <risos> <risos> aqui, não, não é aqui não, aqui, ó. Só você der que só pra sentar e é balançar lançar aquilo mesmo, né? <risos> Coisa boa, viu? Essa aqui é a Vitória. A Vitória. Ali, ó. E você viu? estuda onde, Vitória? Na... Ah, isso aí não sei. Aonde ah, então, que você já está estudando? Que, que, da ali, como é que é a escola dali, como é que chama ali? Como que chama a escola eu sua? Da a escola? É. Eu esqueço o nome. Ai, esqueci. Qual que é o seu nome todo? Lourenço? Vitória Lima Lourenço. Nome do Lourenço. seu pai? É Júlio César aquela escola de A escola. E da sua mãe? Da minha mãe? Eu Tatiana. Pai, Tatiana. E da sua professora? Silvana. Silvana. E do seu avô? Não lembro, eles moram né? Essa menina tá faltando um dente, menino. <risos> aí que ela é ficou mais bonita. Na hora isso? que eu achar um aí... dente aí perdido, eu vou trazer pra ela. Ele tá assim, a nós, né? Aí, ó. Coisa boa. Eu mas tô. Essa, essa aqui é a sua filha, o Maria cria ela. Né? É. O pai dela trabalha, Largada a mulher. Aí, ó. Essa aqui é a piatinha da avó. Aí é assim, né? Muito chique. O senhor Arnaldo, o senhor tem quantos filhos? Tem sete. O nome deles? É Rosaldo Douglas. Anderson. Silvinha? Silvinho, Rosildo. E neném? Três anos, duas mulheres. E, e neto? Tem onze. Ué, quase uma dúzia já, ué. Passou. Até então, um bisneto. Já tem bisneto? Tem bisneto, tá com um mês e pouco. Como já. é que é a chama? Ah, não sei. Lá de Delfinó. lá de Delfinó? De é Começa duas vezes. É. Você tem duas casas lá, mas é difícil de É. As meio e meio, mei, duas vezes por mês. E eu tô registrando. Eu... É eu tô registrando aqui e vou colocar lá no meu Face. A história do Aí, senhor Arnaldo, o homem que cuida, que cuida de uma praça e plantou aqui as mangueiras, tem ameixa e. Tem a manga, tamarindo, olha lá teu pé, tamarindo. Tamarindo também? Cheio de tamarindo. Que coisa boa! É um, um exemplo para outras pessoas. Em fevereiro 98. O senhor começou, plantou aqui? Eu plantei, na época que eu plantei aqui. E, eles falam, e, a, e a população respeita, né, senhor? Tem muita gente porco né? É. Tem muita gente que vem de carro, passa e joga o lixo, né? a gente é. fica limpando. Ah, o ser humano é uma pessoa que não tem conhecimento, né? Alguns? Alguns, mas não, todos eles é bom, mas sempre tem um pra sujar no meio, né? É. Tira o lixo da casa deles pra vir jogar aqui. Né? A gente tem que Fazer a parte da gente e daqueles que não tem responsabilidade, né? É, gente, é igual o senhor para dirigir. É. O senhor vai dirigir, o senhor tem que olhar para o outro que está na frente. É, é dirigir para todo mundo. Que... Para todo mundo. É isso aí, ó. A vida, o que, que o senhor fala da vida? É, pra, pelo menos eu, graças a Deus, eu tenho os problemas da vida, né? Todo mundo tem. As é, aflições. graças é, a Deus tenho saúde. Fui operado quatro vezes, fui bem sucedido na Santa Casa. Depois não deu problema todas as quatro vezes, fui bem atendido. Graças a Deus, três vezes na vesícula, uma na virilha. Graças a Deus, todas as quatro vezes, fui bem atendido na Santa Casa. O pessoal lá é muito ajeitoso, né? é jeito bom. os enfermeiros, os médicos, tudo atende bem lá. É. E o papo que eu tive lá quatro vezes. Internado. É isso aí. Operação oh. do governo, não paguei nada, graças a Deus. Deus abençoe. É, o nome dela é? Maria. Maria. Maria. O Maria, eu tenho 31 anos que eu uso cadeira de roda. Não. Mas eu estou andando, rodando ainda. É, graças a Deus, né? É. O Rubinho ali é que me ajuda a encher os pneus para mim, consertar os pneus. É, David, vem com a Botar a minha, a, minha, a minha magrela funcionando. É, a Vitória. Sete anos, é isso aí, Vitória. Só parte é tá janelinha na boca. É, a menina bonita dos ripla, caixas. Ripla, ah, daqui uns dias está nascendo um o dente olá, tá olá, ficando bonita, acha, viu? Vivo, Ô, Vitória, nasceu, isso é, aí, ó daqui um tempo vai vir um outro dente bonito. E esse vai ficar mais bonito ainda. Um abraço para vocês, viu? Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Daqui dois anos que o senhor candidatar a trazer, o senhor passa aí... eu vou candidatar não, senhor. Só... o senhor vai candidatar? Não, eu já saí daqui desse negócio aí, eu tô, eu tô livre. Fico livre. livre, é só problema, né? É, mas é porque eu tô, tô, tô já idoso. Não tem nada a ver, na idade... 66 anos. Eu estou com 70, mais de 70... Hoje. É, vou arranjar uma vassoura pra mim. Ai, <risos> arranjar ah, yeah, uma vassoura. Já viu falar que a praça é nossa? A praça é nossa. <risos> a praça é nossa, É, dá um... é todo mundo. Aí, ó. Vai, já vai. Como é, é que é Zé Roberto, né? A praça é nossa, como é que chama? É Zé Roberto. É. Vai lá em São Paulo, lá. Eu... É isso aí. Deus abençoe. Amém. Amém. Tudo de bom. bom pra você, a família, bom. tudo. Viu? Vai com Deus. Amém.